Beep. Estas conferências. De uh, momento vamos ter o Pixel Matters, que é uma companhia especializada em User Interface, User Design e Web Design e Mobile Design. Fundada em 2014 e sede no Porto, tudo começou com uma ideia. E agora, Pixel Matters é uma das empresas startup que mais rápido se desenvolveu em Portugal. Estamos, temos neste momento que na nossa companhia o fundador e CEO André Oliveira. Tá, tá, tá. Pronto. Uh, pronto, vou aqui um bocadinho para o meio. Olá a todos, bom dia. Uh, obrigado por terem vindo. Uh, queria antes de mais agradecer à organização do EVA o convite que, que nos fizeram uh, para estar cá hoje. Uh, eu venho do Porto, como, como disseste, e venho, por isso pá, não fiquem muito chocados com o meu sotaque. Um, eu venho hoje falar aqui de, sobre a Pixel Matters, mas não uma tal técnica, nem nada que se pareça. Isso seria um workshop ou então, pá, no Google, hoje em dia, encontra-se informações sobre como fazer tudo e como aprender a mexer em qualquer ferramenta. Eu venho-vos falar de algo muito mais high level, que é nomeadamente cultura de trabalho, cultura da Matters e, acima de tudo, cultura eh, ou barra ética profissional nesta área, porque eh, a ESAD é uma das faculdades de referência, se não a faculdade de referência em Portugal para tudo o que é relacionado com design, eh, e por isso vocês são uma plateia de estudantes de design, futuros profissionais de design, que é uma área que, principalmente num país que ainda não é muito geek, como Portugal, ainda é muito mal entendida, muito explorada e pouco respeitada, muitas vezes. E cabe-nos a todos nós mudar isso, pouco a pouco. Não é de um dia para o outro, é uma mentalidade que demora, está a demorar e vai demorar ainda mais alguns anos a mudar, mas se não fizermos nada e mantemos tudo na mesma, então é que de certeza que não vai mudar. Então, eu venho-vos falar um pouco sobre isso hoje, e o título que eu dei para a tal, que é Creating a Culture of Excellence, está em inglês, mas acho que não é um problema, certamente. Pronto, antes de falar sobre a nossa cultura e sobre a empresa, um pouco de contexto sobre mim, vai demorar 15 segundos, juro. Pronto, eu ao contrário de, de vocês, não, é? não fiz o processo normal de, para me tornar um designer, eu só tirei um curso de multimédia numa escola profissional que basicamente deu-me quase nada, é? deu-me assim umas coisas soltas e depois sou totalmente autodidata. Depois de ter acabado o meu curso passei por uma grande, uma grande travessia do deserto porque 2011, 2010, em Portugal ainda nem, ninguém sabia praticamente o que era um UX, UI designer e eu dizia, eu sou UX, UI designer. E ninguém sabia o que, é que era um UX, UI designer. E então por isso eu não conseguia arranjar trabalho. Por isso e também porque eu não era grande coisa, como é óbvio, não é? Pronto, e então tive bastante tempo desempregado, por volta desta altura. Depois consegui o meu primeiro estágio, aqui na carpintaria do meu pai, como vocês podem ver. Uh, e depois disto, finalmente lá consegui um, um, um trabalho uh, para fazer design gráfico, não era nada aquilo que eu queria, uh, e depois as coisas têm vindo a acontecer normalmente até agora. Não foi 15, mas foi para aí 25. Agora, sobre a Pixel Matters: a Pixel Matters é uma empresa de design uh, e desenvolvimento de produtos uh, digitais. Nós trabalhamos com clientes uh, de todo o mundo. Na verdade, quase não temos clientes portugueses. A maioria são startups americanas, australianas, do Canadá. Também temos alguns clientes aqui na Europa, Holanda, Inglaterra. Nós focamos totalmente mesmo na parte digital, ou seja, design de, como tu disseste, e bem websites, aplicações e também o desenvolvimento das mesmas. E, pronto, assim, de uma forma geral, é isso. Já agora, quem é que daqui conhece a Pixel Metrics ou já conhecia anteriormente? Tu? Claro, não é? É, é ninguém. Ok, excelente. Pronto. Uh, mais um bocadinho de contexto. Isto é o primeiro escritório, dia 17 de uh, outubro de 2013. Como podem ver, está muito bem decorado, com muito bom gosto. Uh, e, e pronto, já éramos uma equipa grande. Segundo escritório, crescimento de 100% da equipa. Não é? É, isto as porcentagens, dependendo da forma como olhas para elas, parece uma coisa impressionante. Não é? É, pronto, continua a decoração excelente, como vocês podem ver. Terceiro escritório, depois é, nós mudamos aquilo era numa outra casa, entretanto mudamos para uma casa no Porto, basicamente de, com 3 quartos. Numa, num quarto estava eu, no outro quarto estava o meu ex-sócio e no meio era o nosso escritório, ou seja, era fixe porque levantávamos na cama de pijama e íamos logo trabalhar, que é aquele clássico do freelancer, não é? Que isto no fundo era, no início praticamente éramos freelancers, nem, quase nem se pode considerar uma empresa isto. Uh, ainda no terceiro escritório, ainda lá na, no quarto, já tínhamos três pessoas a trabalhar connosco que vinham literalmente a trabalhar para a nossa casa, o que era incrível, e fazíamos entrevistas na mesa de jantar, de jantar e tal, e tinha lá marcas de comida, era, era me fixe. Uh, obviamente que isto não era muito sustentável a longo prazo, como é evidente, e então, já agora, uh, isto foi em 25 de 10 de 2014, ou seja, mais ou menos um ano antes daquela primeira foto que eu mostrei, depois mudámos para uma coisa mais a sério, no dia, Esta foto foi tirada no dia um, 5 de janeiro de 2015. Continuámos a ser o mesmo, a mesma equipa de cinco. Passado alguns meses, uh, já éramos nove. Já, aqui já é uma foto mais profissional, já dá para ver que isto já começava a ficar sério, não é? Um, isto era em, foi em junho. Julho já tínhamos mais uma mesa. E já éramos 12. Agora em... Um, Abril de 2016, já somos 17 e basicamente se calhar se eu viesse fazer esta apresentação lá para setembro ou outubro já mostrava um escritório novo com mais meses e mais pessoas porque nós vamos ser 20 e tal muito em breve, só não somos porque é difícil arranjar pessoal talentoso nesta área, principalmente não só design, mas também programadores. Aliás, programadores não é capaz de ser mais difícil. Pronto. Hum. Dito isto, vocês exageraram um bocado na intro, de Portugal, pá, não sei, meu, mas podes dizer, porque como não há nenhuma métrica instalada, passa, passa como uma verdade, mesmo que não seja, por isso não há problema, mas creio que pelo menos no Porto somos uma das, uma das empresas em maior crescimento, não temos, somos uma empresa completamente bootstrapped, ou seja, não temos nenhum investimento externo, basicamente o único investimento que eu fiz foi este MacBook, vocês podem ver aqui, Uh, e tudo o resto é, é fruto do, do, nosso, do nosso trabalho. Pronto. E agora vocês perguntam, como? Não é? E agora que entramos na, na tal parte da cultura. Clientes, aquela velha história e aquela, aquele velho fantasma que infelizmente ainda se mantém. Como é que nós fazemos isto? Uh, quando um cliente chega até nós, uh, com um projeto às vezes mais detalhado, menos detalhado, um, e tem dúvidas sobre avançar connosco, nós fazemos de imediato uma, o design de uma, por exemplo, de homepage. ainda sem o contrato estar assinado e, e sem, eh, pronto, sem termos recebido nada, mas para ganhar o cliente, para ganhar a confiança dele a longo prazo, eh, nós fazemos isto eh, de, de, de, grátis, basicamente, e geralmente funciona bem porque o cliente acaba sempre por trabalhar connosco eh, para além disso, nós geralmente tentamos que seguir os briefings ao máximo, ou seja, o cliente envia, quero isto, pá, nós fazemos aquilo porque senão se nos desviarmos depois o budget vai derrapar e depois vai ser uma confusão. Por isso tentamos ser o mais executantes possível. Geralmente aceitamos qualquer tipo de projeto para qualquer área, ou seja, sei lá, temos projetos na... De relacionados com o desporto, websites de marketplaces de texturas, projetos na área legal, documentos online, pá, quase tudo um pouco. E, e também diferentes tipos de projetos, mobile, web e por aí fora. Em termos de quali qualidade do trabalho, isto está relacionado com a questão do briefing. Nós geralmente dizemos... Uh, estamos sempre de acordo com tentamos estar sempre de acordo com o cliente para não gerar ali pontos de atrito e então para, para o projeto ter um melhor andamento e isto está relacionado também com o que eu disse há pouco o cliente diz-nos o que quer pá, e nós, nós fazemos uh, geralmente trabalhamos com, com uh, uh, uh, sprints de duas semanas uh, uma duas semanas e, e no final dessa semana trabalho ou dessas semanas de trabalho, fazemos uma apresentação de tudo aquilo que fizemos para trás, porque geralmente comunicar depois aquilo só... surgem novas ideias pelo caminho, mais uma vez as coisas mudam e depois é uma chatice que ninguém se entende. Em termos de cultura, mais uma vez, aquela velha frase, o cliente tem sempre razão, quem é que nunca ouviu esta? É muito típica e pronto e pá, o que importa é a felicidade do cliente e não tanto a felicidade das pessoas que trabalham na empresa e pronto e resumidamente é mais ou menos isto agora a questão é quem é que se acreditou pronto isto é tudo o que nós não fazemos ok pronto isto é uma mensagem um bocado chocante eu sei e não isto, já, já fiz isto uma vez e o pessoal ficou a pensar que eu estava a gozar com eles. Não é esse o objetivo, é perceberem que, através de pá, uma, uma forma um bocado arrojada, tem essa noção de isto é tudo o que vocês não devem fazer na vossa vida. Ok? Pronto. E agora eu vou dizer o que nós realmente fazemos. Peço desculpa, pá, não se sintam sério, ok? pronto Pronto. agora a sério. Eu sei que tá... eu estava a aparecer para fazer sério, às vezes preciso me rir, mas não... Pá, tentei me segurar. Uh... Ah, mas alguém já estava aí a desconfiar que eu estava a gozar. Não? Já estava Mas pronto. Está bem. Agora a sério. Clientes, agora vamos repetir tudo. Nós nunca fazemos nada de borla. <risos> nunca. Eu posso dizer que. Não preciso bater palmas, espera aí. Eu posso dizer que desde que a empresa começou, nós nunca fizemos nada que não fosse pago. Ok? E isto é algo... A partir do momento que vocês fazem algo grátis, abrem um precedente. E depois desse precedente estar aberto, é muito complicado de fechá-lo, para assim dizer. Por isso, qualquer pessoa que chega até nós, ah pá, eu até vi o vosso trabalho e até pareceu-me engraçado, mas como eu estou aqui em Nova Iorque, e vocês estão aí no Porto e nem sequer têm... Nem, nem sequer comem com garfo e, e faca. Uh, não, eu Fazem uma cena para eu ver se, se gosto. Depois, se eu ver se gosto, eu decido se avanço convosco ou não. Não. Esse pessoal está fora e nós dizemos, meu amigo, pronto, olha, boa sorte, continua em Nova York ser feliz, que nós continuamos aqui na nossa vida, a comer comida à mão e tal, mas ao menos, olha, somos felizes. Quem estiver à procura de executantes, também pode continuar à procura. E o que é que isto significa executantes agora a agora sério? Eu esforcei-me por tentar parecer real há pouco, mas foi difícil. E, uh, ser executante é basicamente... Uh, isto a minha definição, não é? Não quero dizer que seja assim. Uh, é, o cliente chega até vocês com um briefing, eu quero isto, isto e isto. E vocês sentam-se no computador, abrem o Sketch e o Photoshop e... Tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc basicamente trabalho de chinês, não é? Ou seja, desligam o cérebro, põem em prática tudo aquilo que vocês viram nos tutoriais sobre Sketch e Photoshop, e põem umas cores e uma tipografia naquilo e está feito. E isso não é o que um designer é suposto fazer. Um designer geralmente, ou idealmente, deve ser contratado pelo valor que acrescenta ao projeto. Por todo o conhecimento que tu tens adquirido, pelo teu design thinking, porque vocês nós, porque eu também tenho esse background, temos uma forma de olhar para as coisas muito diferente das pessoas comum, comuns. Ou seja, o mesmo problema para uma pessoa de uma área completamente distinta Uh, apresentado a uma pessoa que tem uma perspectiva de, de design thinking sobre as coisas, tem, um, tem uma solução completamente diferente. E é isso que vocês devem uh, vender aos vossos clientes: é, o, é o, a vosso, o vosso conhecimento. Porque para fazer, para pegar num brief e fazer ali um, pôr ali umas fontes e umas cores, pá, qualquer um serve. E dessa forma vocês não se diferenciam da restante concorrência. Felizmente nós temos a sorte de trabalhar com clientes que querem isto. Ou seja, eu digo nas chamadas Skype introdutórias, olha, se estás à procura de executantes... Eu digo mesmo isto nas chamadas, tipo, digo, olha, se estás à procura de executantes, podes continuar porque nós não somos esse tipo de, de empresa. E eles dizem, ah pá, ainda bem, era mesmo isso que eu queria. De executantes já estou farto. Pronto, mas isto geralmente é, um, é um, um tipo de cliente mais geek, como eu disse, até pessoal que tem um, produtos baseados na internet, que são muito... Pá, são tech-savvy e entendem estas coisas. Ou um cliente português que, se calhar, tem uma fábrica de, de fazer algodão, se calhar não tem esta sensibilidade. Mas também não tem que a ter, ele tem que perceber de algodão. Tal como vocês têm que perceber de design. E é aqui que também faço alguma defesa dos clientes uh, portugueses, que muitas vezes são tratados como bichos-papões, e não são, porque tu, se tens um negócio completamente diferente, não tens de perceber de outro. Se estás a contratar alguém, é porque essa pessoa percebe mais disso do que tu. Não é? Ou seja, aqui é que entra a parte de educar os clientes. Cabe a todos nós fazer essa educação do, dos clientes para que daqui a 5, 10, 15 anos, tudo isto esteja melhor e sejamos todos mais respeitados e tudo mais. Pronto, isto é outro exemplo. Às vezes acontece chegar alguém e pá, olha, eu não tenho grande budget, vou comprar aqui um template no naqueles sites de templates do Envato e não sei o quê e vocês agora dão aqui um toque só mesmo para ficar ali mais, um bocadinho mais bonito e pronto. Não. não. Porque isso pode ter a longo prazo e para o teu portfólio, isso acrescenta zero. Se acrescenta zero não vale a pena fazer. Mais vale fazer um trabalho de borla, um redesign, um conceito de um redesign do Whatsapp e pelo menos metes aquilo no teu portfólio e podes atrair um cliente que quer fazer um chat através daquele trabalho. Ou seja, tudo isto fora. Em termos de qualidade, isto, pronto, isto é completamente o oposto do que eu tinha dito há pouco. Nós dizemos nãos. Toda a Toda hora, basicamente. O sweet spot é quando tu já não tens que dizer nãos porque o cliente já está tão envolvido contigo, já tens uma relação tão fixe que aquilo já flui nem é preciso dizer nãos. Mas por vezes é preciso dizer, olha, meu amigo, para aí, não é assim, ou o que nós estamos a dizer. Agora, também tem que usar argumentos válidos, e principalmente no design digital, quase tudo tem uma razão de ser. Se aquele botão está ali é porque se calhar, 5% dos utilizadores clicam lá. Se só 1% clica lá, então se calhar está ali alguma coisa mal. Não é? E temos que usar esses dados para fazer um, um trabalho mais informado uh, possível e o mais, uh, uh, mais uh, baseado em dados possível, sem ser uh, guessing, não é? tipo adivinhar o que, é que, o que é que as pessoas querem. E por isso, nós dizemos uh, muitos nãos durante o nosso processo de trabalho nem sempre é preciso fazê-lo, mas muitas vezes é. Hum, pronto. Isto está relacionado com a questão de ser executante e isto, de certeza, que muitos de vocês devem reconhecer. Muitas vezes o cliente não sabe o que é que quer. O que é uma coisa, mais uma vez, normal. Eu próprio, por vezes, quando estou no lado do cliente a contratar alguém para fazer um vídeo eu não sei o que é que eu quero, tenho uma ideia assim de genérica, olha, era assim mais ou menos isto, mas depois cabe a outra pessoa a mostrar-me essa minha visão realmente em algo palpável. E isso é o que nós fazemos, nós tornamos os sonhos deles em realidade. Ou seja, o pessoal sonha em ter uma, pá, fazer um produto para melhorar uma área qualquer e nós damos vida realmente a esse, a esse sonho e construímos o produto da totalidade e acho que isto, mais uma vez, é muito... Isto é que é o verdadeiro trabalho de um designer, é fazer isto. E, e, e sei que isto é muito high level, mas depois, se tiverem perguntas, nós Oi! podemos entrar em mais detalhe um, sobre estas questões. Uh, nós somos parte, fazemos parte, isto está relacionado com a comunicação, nós fazemos parte de imensas equipas. Basicamente, eu costumo dizer que nós estamos de trabalhar para os nossos clientes, e não, aliás, com os nossos clientes e não para os nossos clientes. O que é muito difícil, aliás, o que é muito diferente, tu trabalhares para um cliente ou com um cliente. Aquilo que eu acredito que se tem que tentar emular ao máximo possível é, tu estás numa sala, sentado aqui e o teu cliente está ao teu lado. Isto numa perspectiva de vida real é o que significa para mim trabalhar com um cliente. Se ele estiver uh, numa sala diferente e vocês só falam de vez em quando uma vez durante o dia ou então uma vez por semana, isso já é trabalhar para ele. E por isso é que eu digo que nós somos parte de imensas equipas, porque todos os clientes com quem nós trabalhamos, nós fazemos parte da equipa deles. E eles olham para nós dessa forma, porque nós posicionamos nos também assim. certo? parte sempre muito da nossa atitude e da nossa forma de uh, perspectivar e de agir sobre sobre sobre as coisas pronto e agora isto, isto tudo que eu falei já é cultura não é uh, mas deixei este este slide para o final pa claro obviamente tudo isto não é possível sem pessoas que sejam apaixonadas por aquilo que, que fazem Uh, e por isso, uh, isto é um, um elemento muito importante na, nós, quando nós contratamos alguém, e acho que qualquer empresa, não é uh, se tu fizeres aquilo só pelo dinheiro, ou só por pá, outra razão qualquer que tu tenhas, não vai ser a mesma coisa. Uh, e então, sem paixão, pá, nada feito. Uh, e isto claro que é, é, o, é o combustível para todo o resto que eu disse uh, anteriormente. Pronto. Isto em relação às pessoas, uh, isto é uma quote do Richard Branson. Oi! Uh, Olha o Java, está aqui coisa. Desculpem lá. Uh, é muito importante manter um equilíbrio, e mais uma vez, isto é que é a parte difícil, entre ter os clientes satisfeitos, mas também ter a equipa uh, contente. Porque caso contrário, se falhar uma ou outra, mas vais acabar por ter problemas. Por isso, nós levamos muito a sério a tarefa de, de que as pessoas se sintam, se sintam bem e, por isso, tentamos dar sempre as melhores condições de, de trabalho, também alguns benefícios que hoje em dia são cada vez mais, mais comuns e uma empresa que não os tenha, tipo, sei lá, café de borla e coisas assim, até o pessoal estranha, pelo menos lá no Porto. Não sei se aqui se é assim, mas no Porto aquilo é tudo a grande. E, e pronto, e, e nós, é, é basicamente, a felicidade das pessoas que trabalham connosco é muito importante e também é, como eu disse, sem isto também tudo o resto se torna muito complicado de, de fazer. Pronto. E com isto chego ao fim, só tenho aqui mais uma coisa que é o vídeo da. Da, da Pixel, já percebi que muitos de vocês não conhecem, por isso o nosso vídeo de introdução que está no, também no nosso site, vou passá-lo e com isto termino. Ah! Eu não como torrada sem manteiga, ok? Aquilo é uma, uma coisa que pronto, aconteceu no Iris. E pronto, e é isso. Obrigado. Obrigado. Nada. Obrigado. E queria saber se alguém tem perguntas para fazer. Nada. De... Podem pensar nas vossas perguntas. Eu já... Eu especialmente tenho uma pergunta para fazer e, se calhar, ficaram a pensar também. Quando falaste em termos de, de integrantes na tua empresa, vocês procuram pessoal que já tem estudos académicos, mestrado, licenciatura? Hum, não necessariamente licenciatura. Estagiários, não sei. É? Se é. aceitam estagiários, por exemplo, não sei. Depende do nível do estagiário. Nós não, pá, sendo uma empresa pequena, não há muito tempo para ensinar os básicos. Essa é a realidade. Agora, se nós contratarmos pessoas com licenciatura ou mestrado, pá, sinceramente, isso não é o principal fator de decisão... Não é o principal fator de decisão, nem nada que se pareça. Pá, o, quer queramos, quer não, o portfólio de um designer é tudo. Tu podes ter 20 cursos, se no teu portfólio não mostrares aquilo que, que vales, provavelmente nós vamos, não é provavelmente, é de certeza vamos escolher uma pessoa que se calhar não tem curso nenhum, mas que em casa aprendeu a fazer tudo e mostra projetos incríveis no, no Viense ou no Dribble, ou seja o que for. Por isso, pá, e creio que não somos a única empresa a pensar assim, até porque, estavas a dizer, há pouco estiveste no Ened, visto o que é que o Adriano da Burocrática também disse sobre isso que olha para os uh, portfólios durante três segundos e às vezes é suficiente para, para perceber que, de... que não, uma não é um Uma pequena thumbnail no Beyoncé pode decidir o teu trabalho. Diz? Quero, foi o que ele disse, uma pequena thumbnail do, do, do, do trabalho no Beyoncé pode definir o teu Exatamente. trabalho. Exatamente, porque a forma como tu te, te vendes como profissional também diz muito sobre ti. Se tu não tens essa capacidade, também é, é um, pá, não é que seja um problema grave, porque até na empresa temos pessoas que são extremamente talentosas, mas que não, não são pessoas que saibam vender bem. É, pá, mas pelo menos arranja um convite para o dribble, vai metendo lá uns shots, o até nem é preciso convite nenhum, mete lá umas coisas ou outras, nas brincadeiras que tenhas feito em casa, nem tem que estar assim uma coisa incrível, basta dar ali um um cheirinho, porque nesta área, e principalmente em Portugal, é muito difícil tu arranjares um Senior e o RSI Designer, porque é uma coisa tão recente. Aliás, eu, se calhar eu próprio, nem se eu andasse à procura de trabalho, nem eu próprio eh, me considerava um Senior. Ou seja, nós só contratamos praticamente pessoas que em, em quem nós reconhecemos talento e potencial, que depois, entrando na empresa, dentro desta cultura, e dentro do nosso ritmo e dentro do tipo de projetos que nós temos, disparam. Basicamente é isso. Uh, mas pronto, resumindo e concluindo, em relação ao, pá, aos estudos, não é, é, é um... se tu tiveres melhor, porque é sinal que tens algumas bases, uh, mas não é um fator uh, nem eliminatório, nem decisivo para a escolha, pá, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Eu peço desculpa se estou a dizer alguma coisa... Se... Sei que isto não é o melhor sítio para dizer estas coisas, mas pá, é verdade, o que é que eu vou botar aqui a ser hipócrita, meu. Não acho que faz -se sentido. Um, mas ninguém não, tem Mas perguntas. também, desculpa, não quero que vocês agora desistam, amanhã, todos do curso... <risos> e, pá, calma, não quero ser responsável por uh, um, uma mecatomba aqui na... Né? Ah, eu tenho uma pergunta. Como empresa, como é que os clientes chegaram a vocês sendo que vocês trabalham maioritariamente com o mercado estrangeiro? Foi também através de portfólio Presente Online? Sim. Foi assim. E depois a coisa foi crescendo porque uns contactaram com os outros? É uma vem atrás da outra? Exatamente. Como é que é? Exatamente. É isso. É isso. Eu, eu, eu tenho outra apresentação que eu fiz na, no evento do Dribble PT em que falo precisamente disso. Nós gastámos zero em marketing. Marketing para atrair clientes. Todo o investimento que nós fazemos em marketing é para resolver o nosso principal problema, que é a falta de pessoas. Nós não temos problemas em arranjar projetos. As minhas dores de cabeça são sempre à volta de arranjar pessoas. E esse, esse é onde nós investimos realmente para, em, algum, em algum marketing. Porque para clientes, pá, eles vêm no nosso site, vêm no nosso tribo, lá está. O nosso BNS, por acaso, está um bocado desatualizado. Hum, e vêm até nós, e depois de tu já estares, já tens um ano e meio, dois anos de, no mercado, depois sim acontece, ou passa a palavra, não é? um cliente que diz ao outro, outro que diz ao outro, às vezes até chegam até nós e eu pergunto, como é que nos conheceste? Ah, foi o meu amigo, não sei das quantas, que me disse. E eu, quem? Às vezes nem conheço as pessoas, mas basta, imagina, tu tens um projeto que queres fazer e tens um amigo teu que é designer quem é que tu vais perguntar uh, por uma referência uh, quando precisares de uma empresa de design? Vais perguntar ao teu amigo. E o teu amigo por acaso até viu o nosso portfólio no Dribble e até gosta do nosso trabalho. Pronto. Pois, mas normalmente é esse isso. tipo de coisas acontece muito no âmbito nacional em que uh, o time não da forma quê, como tudo mas, mas acho interessante porque normalmente, uh, então na verdade, se vocês trabalham com clientes estrangeiros, não há. Como é que fazem as vossas reuniões? É tudo por Skype? Já. Yeah. Tudo por Skype. Só conheci pai e que. quê? Por acaso, recentemente fui aos Estados Unidos e conheci alguns clientes presencialmente, em fevereiro de, do ano, deste ano, mas até esse momento só tinha conhecido pai e três clientes, pessoalmente. Curioso. E, e, e para além disso, alguns deles nem conhecia, nem sabia a cara deles. Se passasse por eles na rua, não sabia que eram eles. É curioso, porque eu, eu trabalhei muito cá, a nível nacional, e os portugueses, os clientes portugueses, são muito chatos, nós temos de estar sempre em reuniões e, e, e ficam muito impressionados se tu não tens um, um escritório XPTO, é, ainda é, muita, é muito diferente esse tipo de abordagem. Pá, lá está, depende, é... depende de, do processo da tua empresa. Pois. Nós também, às nós, vezes, tra mais nós também trabalhamos com clientes portugueses. E, e surge sempre... Uh, aliás, estamos neste momento a terminar um, pro um projeto... Um projeto para um cliente português uh, enorme, até uma... É uma app pá, muito conhecida, de certeza que vocês conhecem, não vou dizer aqui, mas pronto. Uh, podia dizer, mas, uh, uh, é pá, daqui a dois meses já vai estar aí fora, porque isto não é nenhum segredo de Fátima uh, Pronto, o uh, que é que eu estava a dizer? Qual era a app? Ah, é? pá, eu, daqui a dois meses está lá no nosso Facebook, qualquer coisa que tu vais ver. Uh, mas surge sempre, quando nós temos algum tipo de contacto com clientes portugueses, uh, aquela, o, o, o real pedido da reunião presencial, não é? Sim. E nós pá, não é que tenhamos problemas com isso. Desde que seja tipo uma reunião para fazer o kick-off, pode ser presencial, pá, pronto não há problema. Uh, mas depois, ao longo do processo, depende, lá está, depende da forma como tu explicas o teu processo. E nós dizemos a todos, porque é igual para todos, o nosso processo de trabalho é este. É assim, vamos usar estas ferramentas, vamos uh, trabalhar durante dois dias e vamos fazer uma apresentação. Uh, isto é outra coisa que eu disse de mentira, mas que, que é mesmo mentira. Ou seja, nós... pá, esqueci-me de esclarecer esta, nem ia ficar aqui mal entendido. Nós nunca trabalhamos mais do que três dias sem mostrar nada ao cliente. Meu. Porque senão depois acontece aquela situação típica, que tivesse a trabalhar um mês, epá, não é nada disto. E agora mais um mês que eu vou ter que andar a fazer isto. Não é? Nós fazemos iterações muito rápidas e dessa forma o cliente sente-se envolvido. E aí tu reduzes a necessidade de fazer as reuniões. Pronto, é isso. Acho que tudo depende de, disso. E mesmo esses clientes portugueses que nós temos, Posso dizer que eh, esse projeto já dura praticamente há um ano. Não é? Praticamente há um ano, nós fizemos, para aí, umas... Pá, eu diria, três reuniões presenciais, num ano. Uma para fechar e depois duas pá, de tipo, momentos-chave do projeto. Depois do, fizemos muitas chamadas de Skype. Mas a cena é que é tão perda de tempo, eu faço muitas vezes tipo sete, oito chamadas por dia. Se eu estivesse aqui presencialmente ao, ao escritório dos clientes, estava lixado. Eu fazia duas. E, e mesmo para o cliente, também é, pá, acaba por ser sempre uma perda de tempo de estar a deslocar-se, assim, não sei o quê. Para quê? Eu acho que o contacto uh, pessoal tem a sua importância, principalmente se estiveres a lidar com projetos de uma escala muito grande, não é? É, é tipo pôr um. um agora estou-me a lembrar da expressão inglesa, mas em português isto é qualquer coisa como pôr uma cara num nome, não é? tipo saber, ok, aquele gajo é, és tu, já sei quem tu és. É, mas depois da viagem que eu fiz, que também foi um dos principais objetivos, foi perceber até que ponto isso era realmente relevante ou não, percebi que não é assim tão relevante bem, até temos, conseguimos quatro ou cinco projetos que depois acabaram de trabalhar connosco depois de eu estar com as pessoas lá nos Estados Unidos, mas não creio que tenha sido o fator decisivo, porque a maior parte nós já tínhamos um contacto posterior e eu depois é que disse olha, pá, por acaso eu vou estar aí não queres fazer aqui uma, tomar um café comigo? E pronto. Porque, de uma forma geral, não creio que, que isso seja um, um fator decisivo, principalmente quando o teu trabalho, a tua montra, é muito forte. Isso é que conta. Resumidamente, isto foi uma resposta muito longa, não é? Mas pronto. Ah, bem. Obrigado. Já respondi às perguntas todas? Pá. É. <risos> Acho que ainda... Hã? Ah, oi? Fala. Não te sabe fazer hoje. Hein? Não te sabe fazer hoje. Não me sabe. Não tens mais, mais respostas. É? Está-se bem. É, só para perguntar se no vosso estúdio vocês procuram uma espécie de. Quando vieram pessoas para o vosso estúdio, se vocês procuram tipo ter uma equipe mais variada ou se têm mais um grupo em foco, tipo. Se no vosso estúdio vocês tentam procurar talvez mais pessoas que trabalhem com código ou. Uh, design em si, tipo, pessoas que já sejam mais mestres do Photoshop, ou se procura uma equipa que tenha, tipo, variedade, tipo ilustradores, um, pessoal que talvez trabalhe... Com, talvez numa área também dentro do design, mas... não tanto focada, se calhar, em, em trabalhar, por exemplo, para logótipos ou algo assim? Não. não. Pá, uh, porque... Isto é como... Uh, é tal coisa... Nós vendemos... Uh, uh, produtos digitais. No fundo, nós vendemos o nosso tempo, não é? Mas isto, se fizeres a mesma coisa, imagina que tens uma. Pá, que vendes bolos. Não é? Se tu venderes dois bolos, vai ser muito, fácil, muito mais fácil controlar a tua produção e a tu, o teu trabalho no dia a dia do que, do que se vender 50 bolos. Porque depois um, um, tens o um bolo 50, e, mas não gosto daquele chocolate, podes-me trocar pelo outro. E tudo isso depois emperra a máquina. Então nós só fazemos mesmo, a nossa estratégia é fazer mesmo só o trabalho digital, que é o, tanto a componente de design como a componente de, de dev. Quando nos surge um projeto de branding ou qualquer coisa assim do género, depende do contexto. Se for um cliente, imagina, pá, um cliente com quem nós estamos a trabalhar já há um ano e meio, que por acaso já aconteceu, ainda recentemente, pede-nos, uh, imagina, tipo uma espécie de um flyer, porque vai a é uma feira qualquer. Nós não lhe vamos dizer, olha, meu, estamos a trabalhar um ano e meio, mas pode fazer esse flyer, não. Vai, agora vai aí procurar aí um freelancer qualquer uh, para o Google. Não, nós nesses casos já sabemos e, e, e fazemos esse, essas coisas mais pequenas. Quando é um cliente que chega até nós e nos pede, olha, podem fazer-me estas ilustrações ou podem-nos fazer este, este branding, quase nunca, quase nunca fazemos. E se fizermos, provavelmente vamos fazer, vamos pedir alguma pá, algum designer externo que trabalhe conosco durante uma ou duas semanas para para fazer isto. Não estou a dizer que essas áreas não tipo, não tem nada contra elas. Simplesmente a nossa estratégia eh, não passa por aí e, e, e diga-se passagem que os projetos eh, digitais tendem quase sempre, a ser muito mais longo prazo e a trazer um retorno financeiro muito melhor do que os projetos de print. Dependendo dos projetos de print. Não é? Eu também não conheço bem esse mercado. Imagino que se te pedirem para fazer uma exposição enorme, ele também deve ser um projeto enorme. Mas como estou fora dessa realidade, não sei. Respondi? Sim? Pronto. Só para... Só para complementar isso, agora, para terminar, mas dentro da nossa equipa de design tentamos ter designers multifacetados. Ou seja, nós temos duas ou três pessoas que nós sabemos que têm uma capacidade de ilustração incrível. Depois temos duas ou três que se calhar não têm tanta capacidade de ilustração, mas para fazer um dashboard com gráficos XPTO aquilo é sempre a dar, sempre a dar gás. Percebes? Ou seja... Tentámos ter essa plural, plural, plural, plural, pluralidade dentro da equipe, é isso. sim Acho que sim, acho que, acho que é desse género, dedicam-se mais ao digital, não a ilustrações e tal. Acho que eu é para entender. Não sei se mais alguém tem alguma questão, não precisam depois ir via Skype perguntar, não é? Tem aqui uma pessoa à frente, podem fazer aqui a pergunta. É, já pá, eu... Skype <risos> também. Não, mas acho que está tudo. Obrigado, André. É? Pronto. Obrigado, Leandro. Obrigado.